galera da talk to me beleza eu vou dar cinco vou falar cinco coisas que você não pode fazer que você tem que parar de fazer enquanto você está estudando inglês beleza aí vai lá primeira para de traduzir uma coisa que muita gente faz é que não consegue destravar que, é porque não para de traduzir, fica traduzindo palavrinha por palavrinha. No começo do seu estudo, quando você está lá iniciante, vale a pena, você até consegue fazer esse tipo de coisa e isso te traz uma certa satisfação porque você consegue entender. Porém, chega a medida do tempo que você vai melhorando e aprimorando, isso vai te atrapalhar. E o que, que eu tenho que fazer? Para de traduzir. Pegue essas informações, essas frases, essas expressões, esses phrasal verbs, gravem ela, a informação que ela te passa e procure usar elas nas, no seu dia a dia. Exemplo, I go to my house. A pessoa fica pensando, peraí, peraí, I, eu, go, vou, to, para, my, house. Ah, tá certo. Aí ah, a pessoa fala, I go home. Puta, peraí, o home não precisou do to, mas e o para? Então, o que que acontece? Meu, I go home e I go to my house é a mesma coisa, acabou. Acabou. Pronto, é, é isso que você tem que gravar. Essas duas informações te, te levam para a mesma coisa. Phrasal verbs também, não adianta traduzir phrasal verbs. Ah, get up, peraí. É so, get, é obter, up, vai, não estou entendendo. A pessoa fala get up, levanta, pronto, eu sei que essa palavrinha aí que ele falou aí, get up, essas duas palavrinhas que ele falou aí, é levantar, e acabou. E grava que é isso, não fica traduzindo get you up, tá? First, stop translating, para de traduzir, Ok? Second, don't think... Olha eu falando já em inglês, da hora. Segundo, não ache que o que você aprende na escola é o suficiente. Don't think what you learn at school is enough. Não é. Você tem que ter um estudo complementar. Assistindo aquele vídeo aqui que eu coloquei o link, se você clicar nele lá, você vai para aquele vídeo lá. Então, você vai na escola... Aprende o que você está aprendendo, procura fazer uma dessas cinco dicas ou até todas elas durante o seu dia, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas não ache que a escola vai fazer você falar inglês? Só a escola não. Ah, tem gente que se não conhece aquela pessoa que paga academia, vai acha que que vai ficar forte? Eu acho que vai ficar magra. Eu acho que vai perder peso só pagando? Em inglês a mesma coisa. Eu conheço gente que paga, mas não vem, não estuda, não faz, faz aquela lição e não faz aquele exercício na sala de aula e não faz nada em casa. Isso não é legal, beleza? Muito bem, terceira, para de se preocupar, ai porque eu nunca vou entender, meu Deus do céu, eu nunca vou aprender, caramba eu não consigo entender nada que os caras falam, meu, tudo tem o seu tempo, eu já disse aqui, qual é o slogan meu em inglês no seu ritmo, todo mundo tem seu ritmo, every motherfucker has your own rhythm, <risos> beleza? Quando você aprendeu a falar português ou seu idioma, como que você aprendeu? Você aprendeu com alguém falando para você? Ai, vai, põe o verbo agora. Seu pai falou assim, vai filho, põe o aditivo agora. Ah não, põe o adverbo de tempo. Põe o... Ih, você errou, esse, esse verbo aí é intransitivo. Não! como que você aprendeu de tanto ouvir de tanto seu pai sua mãe seu avô sua tia aquele aquele o, o, o, o seu convívio de pessoas e tanto elas falarem você acabou querendo falar aí você começa a balbuciar não é você começa a falar minha. Miau, miau, miau. alguns começam com nove meses outros começam com um ano eu conheço crianças que têm dois anos e meio e ainda não consegue se comunicar nem por isso ele é burro, retardado mental. Tá, ai meu Deus, eu nunca vou falar português, todo mundo quer falar comigo, ninguém entende. É um menininho lá de 9 meses, 10 anos falando pra caralho, e eu não consigo falar. Não, cada um no seu tempo, tenha o tempo, tá? Eu até brinco, cada um, cada CPU é diferente da outra, por mais que você seja da mesma família, da mesma, do mesmo grupo sanguíneo, do mesmo sexo não é a mesma coisa, tá? Para de se preocupar, de tempo ao tempo, ok? Stop worrying too much, ok? Muito bem. Fourth, para de se comparar com as outras pessoas. Stop comparing yourselves. Why? Por quê? Porque isso não é legal. Ah, mas aquele cara faz dois meses que está falando inglês e eu faz um ano não consigo fazer. Ah, porque faz três meses que minha amiga está junto comigo e ela está falando e eu não estou falando. Como eu disse anteriormente, cada um no seu tempo. Se você ficar se comparando, você vai desmotivar você mesmo e vai automaticamente bloquear aquilo que você está aprendendo. Tenha calma, vai dar tempo. Porque Outra coisa também que eu falo desse negócio de se comparar, muita gente acha que é fluência, é saber tudo, é saber todos os vocabulários, é falar rápido pra caramba. Eu conheço o jeito que fala inglês errado pra caralho e fica falando assim Paraguê, paraguê, paraguê, paraguê, paraguê Eu, filho, primeiro de tudo, fala mais devagar Segundo, corrija aí que tá falando tudo errado Flu Você consegue ser fluente com o um vocabulário básico Com um vocabulário pequeno, tá? Pra você ter uma ideia, Shakespeare usou apenas 3.400 palavras E hoje pra você ser fluente, você não precisa mais do que 2.000 Na minha opinião minha opinião tá antes. Começa aí as pessoas aí que agora tem haters também. Pessoas que começam a criticar e adoro também. Pode dar o hate aí, que eu curto também. Adoro uma discussão, lógico que saudável. Mas é isso, dê tempo ao tempo, tenha calma. Tá, não se compare. A fluência vai vir. Tá, o que, que é a fluência? Você saber passar para a pessoa que está te ouvindo aquilo exatamente como você está se sentindo. Beleza, muito bem. Última. Fifth. And the last, stop studying 10 hours a day, pare de estudar 10 horas por dia, isso não vai te ajudar, não adianta, 10 horas por dia é muita coisa, você não precisa disso, o inglês é uma língua que você precisa dar tempo para o seu cérebro, tá? para a sua cachola, no português mais claro, tá? É você ter que dar tempo para ela absorver aquilo que você aprende. Em 10 horas, meu, você vai dormir, não vai dar tempo. É a mesma coisa, voltando ao exemplo de academia. Você paga a academia 30, 30 dias. O peão não vai nem um dia. Chega no último dia do mês, ele vai e fica 4 horas na academia. Vai dar merda! Ele vai se machucar. Por quê? 3, 4 horas por dia sem ter feito nada durante 29 dos outros dias? É a mesma coisa no inglês. Ah, eu tenho um estudo aqui, fiz um cronograma de estudo. Ah, não estudei o que eu tinha que estudar na segunda, vou estudar tudo hoje. Não, ao invés de fazer isso, estuda a terça, que você devia estudar a segunda. E assim por diante. Não junte. Ah, não deu tempo de estudar essa semana, vou sentar e vou revisar todo o livro. Vai dar merda! Já deu merda! Não vai adiantar, você não vai aprender e vai prejudicar o seu ensino, tá? O seu, desculpa, o seu aprendizado. Beleza? Então pare de fazer essas cinco coisas, abra a cabecinha de vocês, pega essas dicas que eu dou, não vá muito pela gramática, eu já expliquei pra vocês, pega essa dica e usa esse pra esse e esse para esse, acabou. Sejam mais abertos, tá? Não fica muito bitolado para que que é isso, para que que é isso. Isso aí deixa pra gente que é professor, tá? Para pessoas que realmente precisem, Saber, precisam saber o que, que é isso, para que, que serve, beleza? Então é isso, obrigado mesmo, tá? peço desculpa por esse vídeo ter sido tão longo, mas como foi o primeiro vídeo do ano, eu quis dar uma coisinha, uma diquinha, aí, um negocinho bem legal para vocês, ok? Queria que vocês compartilhassem seus, meus vídeos nas redes sociais, né? pode curtir minha página no Facebook, está tudo aqui na, na descrição né, do, do vídeo. Curta lá minhas, os vídeos também que eu dou no Instagram diariamente com expressões idiomáticas. Também o Snapchat, você que interage comigo no Snapchat aí também. Continue interagindo. Obrigado mesmo. Que semana que vem eu volto. Ok? Fui!